No capítulo 21, versos 22 e 23, nós temos uma referência ao madeiro, quando ele falando de Jesus diz, porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. O texto de Deuteronômio 21, 22, 23 diz assim, se alguém houver pecado passível de pena de morte e tivesse sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aqui ele faz menção, obviamente, dessa maldição de quem fosse pendurado no madeiro. Normalmente alguém que havia cometido algum tipo de pecado ou crime passível de pena de morte. E, obviamente, quando Jesus sofre esse tipo de punição, não é que ele o tenha feito, mas ele vem nos substituir por causa daquilo que eu e você merecíamos. Depois, nós podemos entender que além de falar da maldição que Cristo assumiu no